Olá pessoal, bem-vindo ao canal Ciência, Filosofia e Literatura. Uh, esse é um vídeo que a gente vai tratar do problema da verdade, né? o que é a verdade, quais são as principais teorias da verdade, e nós vamos focar especificamente na teoria da verdade como correspondência. Essa teoria ela é importante porque essa é a teoria que fundamenta a epistemologia da ciência contemporânea. Então nós vamos focar nessa teoria, tá? Mas vamos fazer uma breve explanação, uma breve introdução, vamos falar que existem outras teorias da verdade, elas têm suas aplicações e suas defesas filosóficas. Quais são as teorias da verdade mais importantes assim, filosoficamente? As teorias da correspondência, né? que nós vamos falar de maneira geral, uh, nós não vamos falar de maneira técnica, vamos falar de maneira uh, abrangente e de maneira geral, compreensível, tá? uh, sem usar muitos uh, termos técnicos filosóficos para que as pessoas em geral possam, em geral, possam compreender é, a teoria e o problema filosófico que decorre dessa teoria as teorias da coerência né ah, antes de falar da, das teorias da coerência vamos definir as teorias da correspondência as teorias da, da, da verdade como correspondência elas dizem que verdadeiro é aquilo que corresponde a um fato ou seja é, essa é a básica premissa em resumo e nós vamos ver em detalhes o que isso significa as teorias da coerência diz que verdadeiro é uma crença que é coerente com outras crenças, né? É como se você tivesse um quebra-cabeças, né? Nesse quebra-cabeças você tem ideias, sabe? Ideias de físicos, de matemáticos, de biólogos, né? E uma crença falsa seria uma ideia que não encaixa nesse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça de físicos, filósofos, teóricos, eles criam uma visão de mundo, que é a visão de mundo da ciência contemporânea e a verdade seria aquilo que é coerente com a visão de mundo uh, desses cientistas, entendeu? Então, tudo que está dentro do paradigma fisicista, ou seja, tudo aquilo que é explicável em termos da física contemporânea, é coerente com a física contemporânea, é coerente com o metaparadigma fisicalista ou fisicista e, portanto, de acordo com as teorias da coerência, essa crença é verdadeira. No pragmatismo, nas teorias pragmáticas de James e Peirce, por exemplo, a gente tem uma defesa muito brilhante, por exemplo, na obra As variedades da experiência religiosa, que verdadeiro é aquilo que funciona de maneira prática, ou seja, Uh, a verdade é definida aqui não como uma correspondência entre aquilo que eu penso e aquilo que a realidade é, mas aquilo que traz o maior benefício, entendeu? Então, uh, uh, James dá um exemplo, né? nós sabemos que alguns alimentos, além de ser prazerosos ao nosso paladar, eles são saudáveis, eles trazem benefícios, entendeu? Então, da mesma forma, ele diz assim, no, na questão da, das experiências místicas, nós não estamos lidando com fatos, né? Nós estamos lidando com uh, proclamações da verdade, que são inteiramente subjetivas e que estão uh, disponíveis... Uh, não como verdades fatuais, mas como experiências em primeira pessoa. E essas revelações da verdade da experiência mística não podem ser reduzíveis a fatos, porque são basicamente, como o James fala na, nas variedades de experiência religiosa, poesia e drama, entendeu? Então, uh, espiritualmente falando, a verdade é aquilo que traz o maior benefício, é aquilo que de maneira prática se mostra eficaz, entendeu? Então, se de maneira prática aqueles estados de consciência que os místicos dizem que são revelações da verdade, se aquilo traz o uh, um maior benefício para a vida cotidiana, então é desse modo que nós devemos encarar a verdade. Daí nós podemos ver a complexidade e, mesmo, do, e mesmo, ao mesmo momento o caráter pragmático das teorias, Uh, de William James, né? quando se trata da experiência religiosa, eles oferecem uma alternativa, porque nós não estamos lidando com fatos do mundo, mas uh, uh, experiências subjetivas. O deflacionismo é uma tentativa né, teórica de sair de uma metafísica implicada numa teoria da verdade. Né? As teorias da correspondência, as teorias da coerência, as teorias pragmáticas, de uma maneira ou outra, elas implicam em metafísica, em um, uma afirmação ontológica, como nós vamos ver. Uh, em mais detalhes quando examinarmos a teoria da correspondência. E o deflacionismo seria uma tentativa de responder sem metafísica ao problema, à questão, o que é a verdade. A teoria da correspondência. A gente está utilizando excertos da obra World Views, né, do Richard David, e em poucas palavras de acordo com as teorias da correspondência da verdade o que torna uma crença verdadeira é que a crença corresponde à realidade o que torna uma uma crença falsa é que a crença falsa não corresponde à realidade o que torna uma falsa crença falsa é que a crença não corresponde à realidade. Ou seja, em outras palavras, é muito simples, né? A teoria da verdade como correspondência diz se a crença que eu tenho sobre a, sobre a realidade corresponde à realidade, então ela é verdadeira. Se a crença que eu tenho sobre a realidade não corresponde à realidade, então ela é uma crença falsa. Mas o que é a realidade? Realidade é um termo usado de várias maneiras. Portanto, para entender as teorias de correspondência da verdade, é crucial avaliar como esse termo está sendo usado. Nesse contexto, realidade definitivamente não se refere ao que você ou eu acreditamos que a realidade seja, de um modo geral. O que você e eu acreditamos que a realidade é, não tem efeito sobre como a realidade realmente é. Da mesma forma... O que nossos melhores cientistas acreditam ser a realidade, ou que a maioria da população acredita que seja a realidade, ou que um mestre zen, um estado de espírito iluminado acredita que a realidade seja, tem pouco efeito sobre o que a realidade realmente é. Aí vejamos aqui que a gente já está começando a entrar num problema da... da realidade da teoria da realidade como correspondência a teoria da correspondência vai dizer que verdadeiro é aquilo que corresponde à realidade mas para isso precisamos de uma definição de realidade nós precisaríamos de ter um estado de espírito que contempla a realidade diretamente o problema é que como vai ficar claro não é exatamente isso que acontece por exemplo, no fundo, isso é tudo o que existe para uma teoria representacional da percepção. Nossos sentidos fornecem representações, no caso da visão, representações que são em um sentido muito grosseiro, como imagens de coisas no mundo externo. Mais uma vez... Essa é uma visão que quase todo mundo dá como certa. Mas é também uma visão que tem implicações interessantes. E algumas dessas implicações afetam diretamente as teorias de correspondência da verdade. A mais importante dessas implicações é que implica que estamos todos em certo sentido isolados do mundo. Em particular, não há como sabermos se as representações fornecidas por nossos sentidos são precisas. Ou seja... Para que a teoria da verdade como correspondência uh, realmente nos diga uh, que nossas percepções sobre o mundo são verdadeiras, nós teríamos que ter certeza que as nossas percepções representam o mundo exterior. Por exemplo, uh, no livro do Worldviews do Richard DeVitch, né ele dá o exemplo de Sara. E Sarah está no jardim contemplando uma maçã. Aí tem a imagem da consciência de Sarah, né? ela está vendo a maçã, porém a visão dela, as sensações que ela tem ao receber essas impressões através dos meios do sentido da, do jardim e da maçã, vem da, do modo como o cérebro, como a mente, como a fisiologia, a psicofisiologia dela, interpreta o mundo ao redor dela. Ela não tem acesso direto à realidade. Entendeu? Então, esse é o grande problema da teoria da verdade como correspondência. Nós não temos acesso direto à realidade para ter certeza que nossas representações são precisas, são verdadeiras, são aquilo que o mundo é. Em outras palavras em suma, parece que Sara não tem como comparar sua representação visual da maçã com a própria maçã e portanto não tem como avaliar se sua representação visual da maçã é precisa é aquela distinção clássica que a gente vê na crítica da razão pura que Kant faz entre fenômeno, ou seja, a aparência da realidade e no meno, que é a realidade em si mesma então... É, essa é a, é a distinção fundamental, né? nós temos acesso apenas à nossa à ontologia de primeira pessoa, à nossa percepção da realidade, nós não temos acesso... A, objetivamente ao mundo exterior. Né? Isso é o que alguns filósofos chamam de ponto cego da ciência. A ciência não pode examinar a experiência uh, subjetiva. E o filósofo David Chalmers chama de problema difícil da consciência, exatamente aquilo que os cientistas uh, não conseguem examinar, que é a experiência consciente em primeira pessoa. Eles conseguem examinar aquilo que os neurônios, como os neurônios se comportam, como nós uh, respondemos a certos estímulos, como certos estímulos provocam alterações uh, fisiológicas no cérebro, né, neurológicas, etc., mas ah, essa experiência subjetiva, a experiência de qualia, as sensações que nós temos ao ver a cor vermelha, essas sensações são indescritíveis e é, cientificamente inexploradas. Né? Então, assim, nós temos uh, apenas acesso aos fenômenos, às aparências da realidade, não temos acesso à realidade em si mesma. Isso nos leva... né? por exemplo ao cenário do filme Matrix no filme Matrix as pessoas vivem né como baterias né de um mundo criado por máquinas e os cérebros delas estão conectados né a numa numa gigante rede que faz uh, alimentar né são como baterias então assim a gente está experimentando a realidade mas nosso cérebro está numa espécie de casulo né e o filósofo Nick Bostro, né, da Universidade de Oxford, ele criou o argumento, a teoria da simulação, o argumento da simulação, e ele utiliza a probabilidade, né, um argumento matemático muito sofisticado, que diz que quase com certeza uh, a gente tem uh, uma, uma probabilidade significativa de estar tá vivendo numa realidade uh, que é uma simulação de computador. Então, assim, não podemos ter certeza que vivemos numa no num mundo real, né, independente uh, da nossa mente, ou que nós vivemos no mundo real que realmente corresponde ao fato às coisas como elas são. Ou seja, o que nós temos, em outras palavras. Uh, não é nenhuma certeza sobre como é a realidade mas a gente tem uma interpretação dos nossos sentidos da realidade uh, esse é um problema epistemológico da teoria da verdade como correspondência né? ou seja, a conclusão correta é que não podemos saber com certeza como é a realidade e se não podemos saber com certeza como é a realidade segue-se que se a teoria da correspondência da verdade estiver correta nunca poderemos saber com certeza se alguma crença ou pelo menos qualquer crença sobre o mundo externo é verdadeira então veja que a teoria da verdade como correspondência implica uh, numa ontologia de que o mundo externo existe e de que ele é da forma que ele é, isso nós não podemos saber, não podemos ter este conhecimento epistemológico de que Uh, as nossas crenças correspondem à, à forma como o mundo externo é, e que nossas crenças são, portanto, verdadeiras. Né? Uh, para além desse problema uh, epistemológico, temos outro problema muito interessante, que foi levantado com David Hume, né, nas investigações sobre o entendimento humano, que é o problema da indução. O problema da indução é diz assim que as nossas relações, a, a ciência trabalha com relações causais, né? Ou seja, ela sabe que o sol vai nascer amanhã porque observamos todos os dias o sol se pondo e o sol nascendo. Mas nenhuma dessas relações causais, é, em nenhuma dessas relações existe um nexo causal. Ou seja, não existe Uh, o, que, o que a gente tem, na verdade, Hill me chama é o hábito. Né? Ou seja, da mesma forma uh, que nós observamos vários cisnes brancos, aí levamos a, con a conclusão generalizada que to todos os cisnes são brancos até irmos, por exemplo, à Austrália e vermos um cisne negro. Então, assim as inferências científicas são baseadas em um método que são do particular... Ao, ao geral. E esse método ele é impreciso porque ele pode levar a generalizações equivocadas, né? Então esse é outro problema epistemológico. E isso levou ao grande filósofo e matemático Kurt Gödel dizer essa frase muito impactante, né? que é, eu não acredito na ciência empírica, apenas acredito em uma verdade a priori. Porque uma verdade a priori, uma verdade detutiva, ela não vem do método que é de, de generalizações a partir do particular, mas uh, ao contrário, uh, a gente parte de verdades objetivas e vamos construindo um sistema que é dedutivo e que é absolutamente correto. Então, um sistema matemático, por exemplo, baseado em axiomas matemáticos, ele é mais verdadeiro, ele é mais confiável, no sentido de não poder, poder ser contraditório em termos lógicos, do que... Uh, as evidências da ciência empírica que são baseadas em raciocínios indutivos então uh, esse é um, é um resumo né da, da teoria da verdade como correspondência e os problemas que ela enfrenta, né? a ciência contemporânea enfrenta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostarem uh, deixem um comentário, diga uh, o que achou da, dessa pequena aula, breve aula, coloquem um like nos vídeos né? que ajuda os algoritmos a divulgar uh, o nosso trabalho e sejam todos muito bem-vindos ao canal, essa é uma das primeiras aulas sobre filosofia, espero que todos tenham gostado, comentem, deixem um like e até a próxima, muito obrigado pela atenção.